papá, babá. Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tem dó se a volta do mundo é grande, ser. E Todo esse povo Babá é um senhor idoso É o um moço que faz a guerra É o ar que alimenta o fogo É a chuva que molha a terra com seu Alá, me guarda todo esse povo. Me guarda com seu Alá, me guarda todo esse povo. Babá é um senhor idoso, é o moço que faz a guerra, é o ar que alimenta o fogo, é a chuva que molha a terra. Cajado e o pá chorou. Babá, me estenda a mão. Alivia. A minha dor